Vamos agora para a etapa do brigadeiro Lembra do procedimento que eu falei com vocês, né? Leite condensado Creme de leite Farinha de trigo E chocolate eu não levo. Então, simbora, né? Lembrando que o meu brigadeiro é um brigadeiro gourmet, não é um brigadeiro, opa, não é um brigadeiro normal. E qual a diferença de brigadeiro normal para gourmet? Então, a diferença de brigadeiro normal para gourmet é que o normal você coloca leite condensado, manteiga e chocolate. Hum. E no gourmet leva leite condensado, creme de leite, farinha de trigo e chocolate. Não coloco manteiga porque, por causa da gordura do creme de leite, já. Então, eu não coloco a manteiga. Lembre-se, isso aqui é um brigadeiro gourmet. Bom. Aqui foi o creme de leite e o leite condensado. Para cada latinha de creme de leite, eu coloco a colher de farinha de trigo. Então, se eu coloquei duas de leite condensado, duas colheres de farinha de trigo. Peneirando sempre, tá, gente? e sim fora do fogo sim vamos lá quatro colheres de chocolate em pó só que eu vou botar oito por causa da latinha né cada uma lata quatro colheres duas latas oito colheres Acho que foram oito. Uhum. Peneirando também. É. Aqui tem Nescal? Nescal, Nescal, não. Nunca vi a marca Nescal, não. Uhum. vai faltar não não tá bom porque são tudo os grãozinhos e eu não quero grãozinho vamos lá agora mexer antes de levar pro fogo Agora a gente leva o fogo e agora é aquele procedimento também que vocês já conhecem né mexer mexer até dar o um ponto bom gente ó já engrossou mexendo sempre conforme eu falei com vocês só que muitas das pessoas ficam se perguntando qual é o ponto certo do brigadeiro Vou continuar mexendo aqui, quando for o ponto certo, eu vou falar com vocês. Então, gente, chegou no ponto aqui, levantou fervura até o meu ponto, tá, gente? que eu gosto do meu brigadeiro, leva uns 15 minutos você mexendo. Nossa, Verônica, mais 15 minutos? Sim, 15 minutos. Como eu tava dizendo a vocês, muitas das, das pessoas perguntam, ah, mas qual é o ponto certo do brigadeiro? É o ponto que desgruda da panela, como todos? Pô, mas se você tiver uma panela antiaderente, ele vai desgrudar da panela sempre, porque não vai grudar. Então eu vou te mostrar aqui, ó, qual é o verdadeiro ponto de brigadeiro, tá? Ó, é o ponto que enrola. Ó, olha aqui. Ó, tá vendo como é que tá o meu? Tá bem consistente. Ó. Não Dá pra ver direito. Mas eu vou mostrar aqui vocês. Ponto que enrola, sim. Ó. Estou sujando a espátula. Ó. Caiu, viu? Ó. Caiu, ó. Ponto de enrolar. Desligo. Tô suando. Desligo. Coloco num prato normal... E tapa com plástico. Tira todo o ar do plástico e tapa com plástico e ali você deixa ele esfriar normalmente. Posso, posso congelar esse brigadeiro? Sim, você pode congelar porque você vai ver já a diferença na consistência dele. Porque ele vai virar como se fosse uma massa. Não vai ficar duro, tá? E você pode congelar e ele não vai congelar. Você vai poder tirar ele, vai poder usar o suficiente. Então é isso, galera, aqui, olha, vocês aprenderam bastante dicas, tá vendo aí, olha. Se vocês já sabiam disso, comenta aí, pra que eu fique sabendo também, se vocês já sabiam. Ou se pra vocês também foram novidades, algumas coisas que eu falei. Então é isso, galera, isso aí, ó, receita do brigadeiro aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o resultado aqui da, da massa do brigadeiro. Conforme eu falei com vocês, né, coloca no recipiente e coloca um plástico, tira o ar do plástico para ele poder esfriar. Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que vocês podem congelar, ele vai ficar a ponto de enrolar? Chega mais aqui, ó. Ó. Olha que perfeito. Tá vendo? É assim que ele fica. Vocês podem enrolar à vontade, ó. Não suja na mão, tá? Isso aqui foi que grudou na unha. Opa! Não suja na mão. E vamos lá. Esfriou. Você pega, enrola. Deixa eu preparar o brigadeiro aqui para vocês. Então isso aí não é aquele que fica agarrado na mão com você? Não, não. Tem que chapar a manteiga, manteiga na mão. Ai, ah, não, não porque foi conforme eu já falei, né? Eu substituo a manteiga. Pelo creme de leite que contém gordura. Então, não vai grudar na mão. Olha! Brigadeiro. Tá. Veio diretamente do Brasil. Brigadeiro não, granulado. É, e não cola na boca também, não. Então, claro. Vamos lá. Colher normal, vocês estão vendo que eu não tô com manteiga nenhuma aqui pra melar a mão. Vocês viram que eu acabei de também de lavar a mão. Então, ó, colher mesmo, só pra você pegar o... lá, a mão? Lavei. Eu não vi. Ah, ó, ele que não viu, hein? Aqui, ó. Não, pre... não gruda, tá vendo, gente? Ó, sem problemas... E, e fora que o sabor é outra coisa, né, gente? Se vocês forem fazer aí, depois vocês me falam, tá? Se vocês gostaram, como é que foi. E ó, lindo, lindo, lindo. Ai, Verônica, não tá muito grande não. Gente, quantidade e tamanho. Como é que se fala, Enzo? Quantidade que o seu coração mandar. Tá vendo, gente? Quantidade e tamanho é o que seu coração mandar. é forte, hein? Bom, gente, é isso aí. Olha, não gruda, vou continuar enrolando e depois vocês vão ver o resultado final. Tá lindo, gente? Lindo de bonito. Vem comigo, gordo.